Olá, vou falar agora sobre provedores de hospedagem. Primeiro ponto que quero abordar é por que contratar um provedor de hospedagem. Bom, é, a alternativa de você contratar um provedor de hospedagem e ter um site na internet é você montar seu próprio servidor. E se você quiser um servidor de boa qualidade dentro do, da sua empresa, é, você vai ter que gastar bastante com isso Não só ter um profissional para manter esse servidor atualizado Você ter um, um computador que vai aguentar ficar ligado 24 horas na internet Mas como também você vai ter que ter um link para a internet que seja estável E tenha bastante banda para aguentar um, uma demanda que pode variar muito é, outro ponto para contratar um provedor de hospedagem é você manter seus códigos é, também, se você for desenvolvedor, é você ter um site para você manter seus códigos online e poder mostrar para os seus clientes os, seu, os seus projetos em desenvolvimento. É, pegar um plano básico, ele não é caro e você vai poder ficar independente do seu computador, se o seu computador tiver algum tipo de problema, os seus códigos estão é, disponíveis na internet, você pode, de um outro computador, pegar eles e, e, e continuar desenvolvendo. E também que é uma ferramenta muito boa é você exatamente poder mostrar para o seu cliente o, o que está em desenvolvimento e em um ambiente controlado. né? É, então, eu recomendo para qualquer pessoa que trabalhe com internet, ter um serviço de hospedagem e seja para hospedar sites de fato, mas como também para o seu desenvolvimento. Basicamente nós temos três tipos de hospedagem: uma hospedagem de tipo básico, o hospedagem de revenda e a hospedagem de VPS. Tem outros tipos de hospedagem, mas eu vou abordar esses três três planos que são os planos mais mais encontrados por aí A hospedagem básica é que você vai assinar um, um, um plano Ele vai te dar lá o espaço para colocar um site no ar E vai ter lá as configurações E a hospedagem de revenda É, é basicamente essa mesma coisa Só que você pode colocar dentro de, de vários sites Então você vai ter é, um plano que você vai poder botar X sites e cada site dele vai ter a sua configuração, ou em algumas revendas você tem um, um, um, uns limites, você tem tanto de espaço em disco, tanto de transferência, e você vai poder usar aquilo dali para as suas revendas, é, para, para os seus sites. A hospedagem básica é, vai te colocar um site no ar, sendo que alguns algumas hospedagens básicas você pode até colocar mais de um site, que acaba sendo quase uma revenda. O hospedagem de revenda também ele vai ter algum dependendo do, do provedor ele vai ter algumas configurações para você controlar so, seus sites, ou seja, ele vai ter algumas coisas de cobrança e alguns serviços para você, você poderia até atuar como se fosse um provedor de hospedagem. O, o que eu recomendo exatamente é que, é, que na verdade esses dois planos eles acabam ficando muito parecidos. E em alguns provedores até dá para se confundir o que seria um básico e o que seria de revenda. Você tem que ver exatamente o que você precisa. É, você tem que ter um site, você tem que ter as, lá as suas coisas no ar e botar ele lá. Tem que ver os limites, o que você tem normalmente espaço em disco, mas aí cada site vai ser um site. Um site apenas dá para servir, inclusive, com desenvolvimento. Né? Você, você bota com subdomínios ou com, até mesmo com diretórios. É, e o VPS, que é o Virtual Private Server, que é um plano de hospedagem em que ele vai te dar o, o terminal do do sistema operacional e você, ali você vai poder instalar qualquer, qualquer programa, qualquer configuração que você quiser. É, a grande maioria dos VPS eles vão já te dar um, um sistema instalado e na grande maioria também, ele não só vem com o sistema instalado, mas como ele já vem com o sistema com Apache, com o PHP, o MySQL, ele já vem com o pacote, e, o VPS é basicamente um provedor de hospedagem básico de revenda que você tem um controle tá então, se você tiver, ou tiver o conhecimento, ou tiver o interesse em ter o conhecimento de como administrar um servidor Linux, eu recomendo um VPS. Tá, o VPS você vai poder instalar o que você quiser, aí você vai poder, por exemplo, trabalhar com Node.js, você vai poder instalar é, é, extensões no seu PHP, vai poder botar testes no seu PHP, de maneira funcional, e mais um, um, um número de é, coisa, um coisas que você vai poder, poder botar nos seus sites que os planos básicos de revenda não vão poder colocar. Claro que você vai ter que ter um, algum conhecimento de administração de servidores Linux e recomendo isso a todos os desenvolvedores. Como que é, escolhe um provedor de hospedagem? É, configuração que versão do PHP ele vai te oferecer que extensões alguns planos, alguns servidores eles não vão deixar nem você mandar e-mail então se você tem como mandar e-mail pelo PHP é, versão do MySQL se ele vai te dar também o Postgre é, alguns provedores vão limitar o número de banco de dados dar uma olhada nisso e os limites, né? quanto de HD ele vai te dar e quanto de transferência ele vai te dar basicamente são os dois limites importantes. Na minha, na minha experiência o HD não é tão importante porque o que ele te dá de HD vai ser suficiente e eu procuro contratar provedores que tenham um limite de transferência. O que acontece é que se um provedor não tiver limite de transferência, um outro site que está lá compartilhando o servidor com você pode começar a terminar a transferência e o teu site vai sair do ar. Então, um provedor com limite de transferência é uma boa escolha. Tem que ver esse limite, quanto que é, quanto que é o volume do teu site, e quanto que você tem que pagar por um extra. tá? E não se iluda achando que o teu site vai poder ter uma transferência monstruosa num plano sem limite, porque o provedor, se você tiver começar, começar a ter um site com muito movimento, ele vai pedir para você tirar o site lá. Ele está isso no contrato dele, ele vai exercer esse, essa cláusula se o teu site tiver muito movimento. Aí só um VPS mesmo e todos os VPS tem limite. Localização do servidor, não é localização da empresa do servidor, e sim onde o teu servidor está de fato. Tem muita empresa brasileira que trabalha com o servidor lá fora. É, localização do servidor ele vai, um, vai dar um tempo de resposta do teu site menor. Muitos sites brasileiros são hospedados lá fora, é, sendo aqui no Brasil vai ser melhor, mas não é um fator muito determinante o suporte é, qualidade de suporte se eles resolvem os problemas, o tempo de resposta o VPS ele vai dar suporte apenas a levantar o servidor ele não vai dar suporte de configuração de PHP configuração de MySQL isso você vai ter que saber fazer sozinho qualidade de serviço não adianta nada ele te dá um bom servidor, bons limites, boas configurações se ele dá problema o tempo inteiro tá? isso só com indicação, só com conhecimento e, com, e tempo de experiência você vai saber se aquele provedor tem uma qualidade de serviços boa ou ruim e o preço que pra mim é um dos fatores menos importantes na escolha de um provedor de hospedagem porque eles têm uns preços muito parecidos não se engane, não contrate um provedor que tenha o um menor preço. Procure as configurações, qualidade de serviço. Tá? É, nome do mercado também não quer dizer muita coisa. Você tem que saber com pessoas que entendam de administração de servidores, que servidores são bons, que servidores são ruins. Tá? É, não, vá, não se engane pelo tamanho. E aí a gente entra no, exatamente no nosso último ponto, que seria se eu indico algum provedor. Infelizmente, eu não posso indicar nenhum provedor. Minha experiência, eu estou na internet desde 98 profissionalmente, e se o, professor, o provedor não me decepcionou hoje ainda, ele vai me decepcionar. Todos os provedores, eles começam bem, crescem e ficam ruins. É, o... O modelo de provedor, do modelo básico e o modelo de revenda, ele é um modelo muito cruel pelo preço que eles cobram, é muito baixo pelo suporte que eles dão e, e sempre acaba com um serviço muito ruim. O que eu recomendo de VPS é exatamente o VPS, o VPS ele é um modelo sustentável de provedores e o VPS você tem muitos provedores bons. Na verdade é difícil você encontrar um VPS com baixa qualidade. E o que eu indico realmente é o Amazon. Que hospeda os grandes, as maiores empresas. E embora ele seja um pouco mais caro. Ele tem serviços fantásticos. Tá? Então o Amazon está tá longe da maioria nesse momento, mas é o provedor a ser almejado por todo mundo, então se programe, se estude, teste e almeje no futuro ter um servidor na Amazon que é um bom negócio.